Lá recebemos Raquel Cardoso, uma das lideranças do coletivo Ponta de Lança, que atua na cidade de Manaus. Esse coletivo é, tem realizado um trabalho muito bacana de produção de curta-metragens, que mostram a realidade da cidade, das suas periferias, tanto a periferia urbana quanto rural, nesse momento dificílimo de pandemia. Especialmente, esses filmes mostram como que as comunidades estão se organizando para enfrentar o problema e também as deficiências do serviço coordenado aí pelos prefeitos, governadores... É... Seja bem-vinda, Raquel. Fala um pouco para a gente: quantos filmes vocês fizeram, quem faz esses filmes e um pouco do que eles tratam. Então, é... boa tarde, né, em primeiro lugar. Gostaria de agradecer a Isaías, a a oportunidade de tá falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Trabalho que está sendo muito ajudado né pela Fundação Perseu Abram, é, em nome aí do projeto Reconexão Periferia. Foi um dos primeiros projetos mesmo que eu acredito que nos empoderaram, né? Enquanto coletivo, enquanto acreditar nas nossas produções, enquanto quer que essas produções elas tinham uma potência mesmo para ser é, exibidas e para ser é, para tomar visibilidade mesmo, né? para que nós pudéssemos estar falando mesmo com as nossas comunidades. Né? Bom, eu sou Raquel Cardoso, eu sou uma né, das fundadoras do coletivo, né? outra fundadora é a Jéssica, Jéssica Valois, que felizmente não, não pôde estar, né? mas que esteve aí né, desde 2018 acreditando nesse coletivo. Né? Nós iniciamos a ideia do coletivo na universidade, ali mais ou menos no último período do nosso curso, né? nós somos formadas em letras, né? Em língua portuguesa, e foi no ano de 2018, né? um ano que foi muito, sabemos, né? um ano que foi muito conturbado, enfim, uh, do ponto político, e nós estávamos no movimento estudantil, enfim, é, e a gente queria mais, a gente queria sair da universidade e voltar para nossas comunidades mais... É, compreendendo que o que era aquela nossa comunidade, compreendendo o nosso lugar ali também, como alguém que, que passou por todo um processo né é, para entrar dentro da universidade, né de sair da comunidade, de se inserir dentro de um espaço é, que nós sabemos que a universidade é um espaço de muita esperança né para as juventudes periféricas, mas também de muito desafio. Né, nós passamos por muitos processos de adaptação ali dentro. Nós queremos fazer mais do que só nos profissionalizar, nós queremos levar algo para essa comunidade onde nós saímos, de onde nós vimos que nós tínhamos sim responsabilidade, né? Nós tínhamos ali uma dívida mesmo, né? Um compromisso ali, porque muitos dali não puderam estar né? onde nós estiver, estivemos, não puderam, não puderam ter as oportunidades que nós tivemos, né? Para poder se formar e também para poder formar esse coletivo, então nós queremos é, estar completamente voltados ali para a nossa comunidade, né? É... Bom, isso foi em 2018, nosso primeiro trabalho foi um trabalho que foi a cobertura de um ato, né? Que foi o é, ato das mulheres contra o Bolsonaro, né? Que, na cidade de Manaus, foi um ato muito bonito e foi o primeiro, primeiro, primeiro ponto assim que nós percebemos do que a gente queria realmente fazer, né? qual seria a nossa arma para estar voltando às comunidades. E aí é, vocês é uma... filmaram isso? Vocês gravaram esse ato? E ali surgiu Sim. o primeiro filme dessa série que vocês foram produzindo, é isso? Não, esse foi o nosso primeiro trabalho, mesmo. Né? É, foi esse. Então, nós iniciamos fazendo mesmo cobertura de, de atos né, políticos aqui na cidade de Manaus, uh, também assessorando né, movimentos sociais que precisavam de ajuda com comunicação, cartazes, né, fotos, esse tipo de coisa. E assim nós percebemos como a gente poderia estar contribuindo, né? E aí é, no ano seguinte, né? Ano seguinte não, né? 2020, né? Veio a questão da, da pandemia. Então nós ficamos bem perdidas porque a gente, nós somos comunidade, então nós somos muito de uma, uma, uma ação mesmo mesmo estar junto, de estar ali é, fazendo atividades voltadas, mesmo para a comunidade muito práticas, né? Muito do dia a dia, muito cotidianas. E a gente perdeu totalmente isso, né? quando veio a pandemia, então a gente ficou bem bem sem, sem tato. E ficou quando a gente teve que se lançar mesmo nas redes sociais, né? E aí veio um novo desafio, porque nem eu, nem a Jéssica, nós, nós somos pessoas de rede social, então nós precisávamos entender ali a rede social como instrumento para nós estarmos dando prosseguimento às nossas ações, né? É, que nós fazemos ali na comunidade com os movimentos sociais, uh, mas do outro patamar, no patamar que fosse também formativo, enfim. E aí veio esse momento de fazer a série, né? a série sobre os relatos. né? Uh, que no momento nem a gente nem pensava em fazer uma série. né? A gente fez uma ação social nos meses ali de agosto, né? quando melhor, não agosto não, junho para agosto, né? quando melhorou um pouco aqui a, a os incidências de caso, nós tivemos uma ação social de entrega de cestas básicas para famílias lá do bairro Puraquecuara, que é o bairro da Jéssica, onde ela reside. E onde a gente tem mais incidência, né? uh, que é um bairro, enfim tem uma característica muito muito muito única aqui né porque é um bairro que ele está bem e, e tá na, na extrema né no extremo entre a zona urbana e a zona rural aqui da cidade de Manaus então há muitos processos ali enfim que são muito interessantes de observar né os modos de vida ali da, das pessoas comunitárias é uma coisa que eles estão muito nesse meio termo né entre trabalho algumas a, a, a geração né da minha idade 27 de 20 a, a 30 anos uh, que trabalha na Zona franca e, e ali em perspectiva com os pais deles, né, senhores, né, senhoras de, de 40 a 50 anos que vieram do da, do interior de Manaus que tem toda uma, uma realidade, um meio de, de, de vida que remete muito aos ribeirinhos, enfim, é, esse é o cenário, né? Esse é o cenário do, do bairro, né? Por Acaquara. Uh, e aí nós fizemos essa ação lá, que foi entrega de cestas básicas para 30 famílias, e aí nós aproveitamos, né? já estaria fazendo né, entregas, olha, acho que seria bom a gente estar tá pegando um relato, registro essas pessoas, é, de como que elas estão vivendo, enfim, e aí nós procuramos né, ter pelo menos três pontos ali que norteasse, né as falas, que seria realmente a uh, questão do trabalho, né? essas pessoas, elas, é, como era a forma de trabalho delas, né? como eram as relações de trabalho delas também, né? o com que quais eram os ofícios né, que elas utilizavam para ter os seus sustentos. É... Também nós procuramos pensar em qual era também o cenário, né? o perfil socioeconômico daquela pessoa, né? a família, enfim, quem era é, o gerador de renda principal né? o, ali das famílias. E a terceira pergunta ali, né, o terceiro ponto que norteava era também como é que elas estariam sendo amparadas, né? Por conta dos benefícios que estavam sendo disponibilizados ali. No caso, o benefício do auxílio, né, era o maior ponto ali, o auxílio emergencial federal, mas os auxílios emergenciais estaduais, enfim, o municipal, que só saiu agora esse ano, né? Era nesse. nesse foi nesse. com é essa metodologia que nós utilizamos para fazer os relatos. E aí se passou um tempo, enfim, nós passamos por outros ofícios, e agora em janeiro, né Manaus, Amazonas, passou entrou de novo numa nova onda, uma onda muito mais severa do Covid, né? E, enfim, nós estávamos com muitos planos né de ações e atividades para janeiro, e nós de novo fomos interrompidas, né? É, por conta dessa nova onda, e que foi muito pior, teve um agravamento, enfim, teve toda uma projeção nacional, que se sabe. Então, foi desesperador porque também nós não conseguimos nem sequer estar tá nessa ação de, ao menos, é, assistencial, né? Que nós estávamos na primeira onda, né? Que foi de estar tá dando cesta básica. Nem isso nós podemos estar, né? Porque era um, era um risco muito grande. Eu e a Jéssica somos de comunidade, né? Se caso nós nos infectássemos ou infectássemos a nossa família, nós também seremos o um número ali, sabe? Nós também estaremos ali na fila precisando de oxigênio. Então, nós tivemos que respaldar e aí foi quando eu resgatei né, os relatos, os, as falas dos moradores e saiu essa ideia aí dos, da série né, que nós estamos postando aí pelo Instagram, que é a série de relatos de uma pandemia nas periferias amazônicas. Repete o nome da série para nós, por favor. É relatos de uma pandemia nas periferias amazônicas tem impacto esse nome não e, e para quem está aqui distante como eu nós pensamos em Manaus ali toda a região norte com muita apreensão, né porque o noticiário é muito pesado né a gente sabe que houve dificuldades adicionais ah, e, e então o trabalho de vocês ele atua em duas frentes primeiro é, é realmente assistir, procurar ver onde é que estão as necessidades das comunidades, tentar canalizar formas de apoio, de solidariedade, e, de outro lado, registrar isso para transformar isso numa experiência também de registro histórico e expressão dessas comunidades. E aí a minha pergunta é... O, o, o, esse projeto, você disse no começo, que ele teve apoio, tem tido apoio da, do Reconexão Periferias, desse projeto da Fundação Pessoa Abramo. Foi um, um, foi um edital público né, que o, a, o Reconexão fez. Conta um pouco para a gente como que vocês chegaram até o Reconexão e descobriram que aqui poderia encontrar uma, uma forma de apoio. Bom... É nós chegamos eu, eu, eu sempre brinco né que eu eu e a Jéssica também temos sorte de ter é, bons encontros né assim nós chegamos no uma primeira atividade que teve aqui do reconexão aqui no estado que era o fórum fórum de, de periferia se não me engano mas que faz a parte do projeto né que é de mapeamento de grupos e eles vão fazer essa atividade presencial né aqui foi no ano de 2019 e nesse ano foi quando a gente estava é, iniciando, né, estava, é, acredito que dando formato ali para o coletivo, e nós come começamos a procurar muitas é, lideranças políticas aqui da cidade, políticas e fim de movimento, e aí nós encontramos a, a, a mãe Nonata, né, que é uma, uma figura histórica e do partido nós descobrimos depois, né, é, do Partido de Trabalhadores, né, uma figura histórica também do movimento negro, do movimento afro-religioso. Atualmente, né, eu digo que eu tenho muita honra né, de estar militando, de estar é, numa luta, né fazendo uma política cotidiana lá dessa mulher. E, e foi através dela, porque ela enfim é a participar do evento e ela disse, e ela indicou a gente para estar ali ajudando, auxiliando na sistematização né é, das atividades, das ações, e foi assim que nós, nós fomos, né nesse nessa primeira atividade aqui do, do Reconexão Periferia aqui no Estado. Enfim, lá a gente conheceu é, e se identificou muito né, como era a forma como estava sendo organizado ali, né, porque era muito o que a gente queria fazer. né, Nós vivemos muito nesse processo de estar tá ouvindo os movimentos sociais porque nós queríamos nos formar enquanto movimento social. né, é, Era uma coisa que a gente faltava muito, que nós não queríamos ser é, uma militância de internet. né, Nós queríamos ser uma militância... Que utilizasse sim todos os meios, meios de comunicação, a internet, enfim uh, mas para estar tá dando voz e para estar dando, tá, tá dando visibilidade às comunidades mesmo a se fazer mesmo no chão mesmo de, de, de cotidiano, de estar junto né? então ali a gente viu se sentiu muito aparado nesse sentido, porque eram vários movimentos e que falava ali, mostrava um pouco do seu cotidiano e foi um momento de muita presididade e a partir de lá né, nós tínhamos esse contato e nós começamos a fazer parte e a tá, tá entrando em contato também né com alguns companheiros muito foram muito importantes também que foram sempre muito gentis muito muito atentos né quando nós estávamos em contato pedindo alguma orientação alguma ajuda ali né o PC Ramos né a Leia, é, enfim muitos, muitos companheiros né a Vitória a Braga né, e enfim e aí no nome de, de Aí teve a etapa nacional, que foi quando nós, no caso eu, né, fui, o está indo, né, dezembro de 2019, a etapa nacional. Eu participei e foi quando se consolidou, né? Eu vi ali que realmente era um lugar que a gente queria estar atuando, queremos estar mais perto, e aí foi quando a gente batalhou, batalhou para estar junto. E esse ano saiu, né, um edital, foi muito importante para a gente, porque foi um edital que não não burocratizou a participação dos grupos, né? pois foi muito aberto e é, as propostas mesmo e a realidade de cada grupo eu acredito que isso partiu muito porque foi um processo como eu falei né de muita escuta que teve ali né a gente percebeu pelo menos o que nos interessou para estar fazendo parte, para estar junto ali é, então esse edital ele ele ele deu muita base a grupos como o nosso né nós não temos CNPJ por exemplo né é, era então, gente... disso que eu queria falar é, outros, outros coletivos de outras regiões do país também estão nesse momento desenvolvendo ações que já vinham, eram ações desses coletivos que encontraram um, uma forma de apoio no Reconexão a partir do edital e também desses encontros que precederam o edital que a Raquel Cardoso aqui acaba de relatar para a gente e pretendemos contar histórias de outros coletivos, assim como estamos contando agora a história do Ponta de Lança. Raquel, sobre os filmes, teremos oportunidade de mostrar para, para, para os leitores aqui do portal da Fundação Perseu Abramo, a gente vai conseguir mostrar alguns para o, para o nosso povo, Sim, acredito que sim. né, o A ideia do, dos curtas né, que eles sejam realmente disparados, e disponibilizados no máximo que puder. né, é, Eu acredito que essas narrativas são narrativas cotidianas, elas me cercam, elas me circulam. Né? Então, a, a diferença é que eu acho que a gente falta muito essa habilidade da escuta. né. É, cada pessoa ela tem uma narrativa, uma fala, uma história tem uma importância, uma significância para ser contada, né? E nesse momento a gente vê que a fala das pessoas elas tem essa significância e importância. Então é claro assim a gente poder disponibilizar, disponibilizar o máximo que puder. Nossa ideia tá tá fazendo mesmo porque essas palestras são conhecidas, né? Assim. Parabéns pelo trabalho. É, fique certa que não não nossa convivência não se encerra aqui mantenha sempre contato para a gente poder ajudar na medida do possível e divulgando as ações. E tam, estamos encerrando aqui esse, esse encontro. Queria que você fizesse aí, nas suas considerações finais, acrescentasse algo que eu não tenha perguntado, e já agradecendo muito a tua presença e dizendo que é um prazer te conhecer e saber desse trabalho que vocês estão fazendo. Eu gostaria de agradecer novamente, né? Dizer que esse espaço que é muito importante, é... porque é um espaço que a gente atua como movimento e atua como militância política também, né? O que tem aí é, é ligado a um partido que tem toda a importância, né? Também para essa juventude aqui que eu tava falando, né? Essa juventude periférica aqui entra na universidade, é... que ainda sonha, né? Apesar desse momento muito difícil, né? Que a maioria da juventude. Uh, tá tendo que trabalhar por aplicativo, tá, tá tendo que sair da escola por não ter conexão de internet, né, tá, inter, tá tendo seus sonhos interrompidos, essa juventude ela ainda sonha, né, ela ainda sonha muito. Então, pra gente, é de maior importância estar aqui, né, tá tendo esse espaço, tá tendo esse momento de ser ouvida, é enfim, ter esse diálogo. E é isso, gostaria de também dizer que, nós estamos aí nas redes, né? Nosso, nós temos muito mais atividade no Instagram, né? Instagram é arroba coletivo, é, da em Porta de Lança. E, e que logo nós teremos, é, com o projeto de lançar o site da, do coletivo. E aí vai ser uma nova etapa mesmo na pro, nessa produção, né? Que nós vamos essa produção é, de comunicação popular, independente nas periferias da é, na Amazônia, que é a nossa maior questão mesmo, é trazer, né? É, não trazer certezas mas trazer perguntas né qual é que, qual é essa, essa periferia essa periferia que não é única né que é múltipla e aqui cravada na, na Amazônia né então é isso um beijo um beijo para você para todas uh, e todos os integrantes do coletivo vamos ter vamos ter resistência vamos continuar e espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente Tá bom? E vamos que vamos. Um beijo, muito obrigado. Tchau.